Oi gente, vamos instalar nosso Adobe Acrobat Render? Então, esse é o link que eu mando para vocês, que vai direto para a página do Adobe. Aqui você vai escolher o país, Brasil. Aqui a língua, português, portuguesa, né? Aqui o português. Ok? E aqui o programa. Tá ali, Adobe Acrobat Render. Ok? Agora vai, faça o download. Fez o download. Esse é o primeiro passo, tá, pessoal? Esse link eu mando para vocês sempre que vocês né, precisarem, sempre nos grupos e no, no nosso curso também, tá? Então aqui tá tudo explicando se você tem alguma ah, dificuldade, né? Você vem aqui, clica ali em saber mais e aqui ele te explica o que tu tem que fazer depois de tu baixar, ah, fazer o download, né? Lá, você vai lá no Drive, onde você baixou, né? Vai em Downloads, aqui é o programa que você baixou, você clica ali e começa a instalação. Ó, ali ele já está instalando. Tá? Deixa ele acabar tudo ali em 100% Ele já está instalando. Ok? Isso a demora ou se vai ser rápido ou demorado, isso vai depender da configuração do teu computador, né? Se o teu computador é mais novo, é mais antigo, né? E se é atualizar, é mais rápido, né? Porque daí só vai atualizar o teu Adobe. Então, aqui tá baixando, já tá instalando, aliás. Aqui ele já está instalando, a gente já baixou, já fez o download, agora a gente está instalando o programa no nosso computador Aqui a gente vai em concluir Aqui abre essa janela aqui E você já instalou, ok? Aqui você clica Aqui ele está perguntando se você quer transformar o teu Adobe o sempre que abrir o PDF o principal Aí você disse que sim, sim, quero. Então, toda vida que você abrir um PDF, ele vai abrir por esse Adobe atualizado, ok? Aí você tem a opção de, de imprimir em pôster, né? Aí você vem aqui, ó, vai abrir essa janelinha aqui, você vem aqui lê tudo, tá? Ele fala tudo, aí você vai procurar o programa, tá aqui ele, Adobe, clica nele e dá um OK, ok? Pronto, você já tornou ele o leitor principal, o teu Adobe principal. Sempre que você abrir um PDF, ele vai abrir. Então, já está aqui, ó, instalado e já é o principal. Toda vida que você abrir o PDF, vai estar tá aqui. Com essa opção, né, vai ter a opção pôster, todas as opções que você precisa para imprimir os moldes. Qualquer molde em tamanho real, ok? Aí, é isso aqui, tá, gente? Eu espero ter ajudado. Beijos, até a próxima!